Vocês <risos> assim, já me a ver pela capa, olha o que é que chegou, como é que é, meus putos do aço? Olha, olha só, epa, estes gajos da Max Speeding Rods são malucos, são malucos. Então não é que eles viram que o meu Barnfine, digamos assim, uh, do Evo, do Evo, e mandaram-me logo um e-mail a dizer assim: Yori, nós vimos que tu compraste e achaste um Evolution. 8 abandonado a semelhança do Corsa e do, e do GT não queres que a gente te envie umas bielas para o Evo isso ah estás a perguntar a um sexo que se quer ver não é mas foi foi foi coisa que por acaso agora falando a sério eu não tenho em mente ou não tinha em mente abrir motor. Porquê? Porque os motores dos Evos, os 4G63 que já vêm desde o Evo 4, se não me engano 4, 5, 6, 7, 8 e 9, o motor é basicamente o mesmo, é o um motor 4G63 digamos, eles fazem muita potência com bloco e cabeça-stoque a gente consegue puxar ali os 400 cavalinhos, teoricamente, pelo que um gajo lê e um gajo vê vídeos do estrangeiro, não é? Eles fazem essas potências com motor bloco e cabeça-stoque. Então, foi coisa que nunca me passou pela cabeça, foi ter que abrir, meter pistões, bielas, etc. Mas, mas, mas, não é? mas, se os homens enviaram aqui, eu vou vos mostrar, olha, para começar, vem sempre os manuaisinhos, um autocuante assim e sim, em relevo da Max Piningrods, vem sempre de oferta. Depois, a gente se continuar aqui a abrir a caixinha, vamos ver o que é que está aqui dentro, não é? Aqui dentro temos umas bielazinhas forjadas que os homens nos enviaram para... O uh, Evolution, ora aqui está o que é. Ora aqui está o que é, bielazinha forjada. Olha para isto, olha para esta qualidade. Se vocês se lembram, foi umas bielazinhas destas que inicialmente eles mandaram para o Corsa GSI e que a gente não ia meter. Finalizámos o Corsa, com elas lá enfiadas. Uh, não. <risos> portanto, algo me diz, algo me diz, portanto, aqui está, está outra biela, não é? Aqui embaixo a gente tirar esta tampinha. Está mais uma e aqui mais outra as 4 bielazinhas, se fosse de 5, 3, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, pronto. traz sempre as bielas certas para os motores em que... No caso leva. Traz 4 porque ele só leva 4 bielas, mas temos já aqui umas bielazinhas forjadas para na eventualidade de querermos meter mais tarde, mais jarda, podermos colocar... Eu vou buscar aqui a informação destas bielas para vos passar... Elas, são, elas estavam a 429 libras, uh, eles colocaram a 369 para mais ou menos coincidir com o lançamento deste vídeo. E depois, segundo aqui as especificações delas, elas aguentam até 800 cavalos. Portanto, se a gente precisar um bocadinho mais, já temos aqui material para carregar o EVO. Depois que mais informações vos posso dar, lá está o que eu estava a dizer ao início. Elas dão para EVO 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E alguns eclipses que dizem que traz o 4G63. Portanto, tudo o que for motor 4G63, estas bielas podem lá ser usadas. Depois, diz, depois traz os pernos ARP e eles dão aqui um conselho utilizar numa taxa mais ou menos de 9000 rotações. Portanto, até 9000 rotações, isto... <risos> É, é certinho pau, não falha nada. Portanto, malta, era este o vídeo que eu tinha para vos mostrar hoje, que os homens da Max Speeding Rods estão bastante atentos e enviaram-nos melhores. É uma das coisas que me dá bastante curiosidade no nosso canal, é que, é que nós conseguimos que, se, seja, como é que eu vou explicar isto? sejamos vistos por canais internacionais que veem no nosso canal aqui um forte potencial a nível publicitário, que mesmo a nível agora internacional, eles usam o nosso vídeo, põem nas redes deles e acaba por ter o alcance aqui da Tuga e dos imigrantes que a gente tem, França, Suíça, Brasil, aqui da, da língua portuguesa, depois eles usam o nosso vídeo, tipo, para pa, pa a parte mais asiática, etc, legendado, e o vídeo continua a ter alcance, eles continuam a fazer vendas, digamos, à nossa pala, mas acaba por não ser à nossa pala, isto é aqui uma troca de interesses. Eu eventualmente vou precisar das bielas, acabaram por chegar gratuitamente, eles precisam de vídeos publicitários, pagaram o vídeo, digamos assim, com o material, para eles, se calhar, se é ao preço da uva -mejona. e para a gente nos bastante jeito, e a malta que vê os vídeos, acaba por saber, pá, olha, ali vende, x preço, ainda temos o código de, de desconto aqui do canal, que vai estar na descrição, que podemos comprar ainda mais barato, e é sempre fixe para todos, não é? Eu acho que sim. Bem, malta, está aqui uma bielazinha forjada, para o Evo, como eu estava a dizer, agora ao início, vou-vos ser sincero, não vai ser usada, tão brevemente não vai ser usada, a não ser que aquele dê para ali alguma barraca, não é? Mas o carro está a correr bem, devagarinho, tenho uns episódios gravados, vai sair um dentro de dias, que eu até já fiz, tenho ali para editar, e estou gravado depois, mas teoricamente pronto, mas é a magia da edição, é assim, o Evo está a andar, o carro vai ficar porrer. se futuramente ele se deitar, podemos ah, pôr isto mais cedo, né? se eu não se deitar se não, talvez quando eu terminar o tema bloco-stock, cabeça-stock, talvez eu arranque para a parte forjada mas vá, na descrição vai estar o link das bielas forjadas, vai estar o link da Spinning Rods vai estar o meu código de desconto de... vai estar o meu código de desconto na Rods portanto, seja este ou intercoolers ou turbos o código funciona em todos os materiais ok? vai, fiquem bem meus putos um grande abraço e um grande abraço Yeah. <laughs>